Queridos, apertem o cinto, porque a mensagem que eu tenho para compartilhar com vocês hoje é algo surpreendente e muito revelador. Então, a dica aqui é: receba com todo o seu amor. Sejam muito bem-vindos ao canal. E eu quero dar as boas-vindas para você que nos acompanha, para você que está chegando agora e para o seu coração. E o que você vai assistir neste momento são mensagens e canalizações que vêm de encontro com alguns dos manuscritos maias. E para iniciarmos, essa primeira mensagem foi canalizada por Daniel Scraton. E ele nos diz o seguinte, Saudações, nós somos o Conselho Arcturiano. E temos o prazer de nos conectar com todos vocês. Nós temos uma visão do futuro para a humanidade que mantemos em nossa consciência e convidamos você a essa visão, enviando-lhe a vibração dela. É nosso desejo que toda a humanidade mude sua consciência da maneira mais pacífica, agradável e alegre que se possa imaginar. Sabemos que esta linha do tempo existe para todos vocês. E é a nossa missão fazer com que muitos de vocês possam experimentá-la, tanto no estado de vigília quanto no sono, para que possamos manter a vibração dentro de você e tornarem-se um dos membros da sociedade que está buscando o melhor cenário possível. Você é capaz de levar a nossa visão como um coletivo para a mudança da humanidade e melhorá-la. Vocês são poderosos o suficiente para fazer exatamente isso,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 Ajudamos vocês a encontrar essa confiança. E queremos que todos vocês se reconheçam como seres criadores, belos e magistrais. Muitos de vocês tomaram conhecimento de previsões sobre o seu turno ou o evento, como às vezes é chamado. E essas previsões sobre o caos, destruição, cataclismos e morte, e embora essas linhas de tempo certamente existam, você não precisa se alinhar com nada que não queira experimentar. Você tem a liberdade dentro da quarta dimensão para criar as experiências que deseja ter e depois manifestar essas experiências. Quando você se conscientizar da visão de sentimentos não tão bons de alguém para a visão da humanidade, lembre-se disso. Lembre-se de que a sua exposição e a sua previsão é a sua criação mas também saiba que você não tem obrigação de viver o que alguém está convidando. Temos certeza de que você desfrutará da visão que temos da conclusão da mudança para a humanidade, e é por isso que convidamos você a isso. Mas você sempre terá o livre-arbítrio, você sempre poderá escolher o que deseja experimentar, e por favor, saiba que nenhuma das previsões das quais você se conscientiza são imutáveis. O futuro é tudo sobre probabilidades, e vocês, como os despertos no coletivo humano, podem e escolherão entre essas probabilidades. E como dissemos, você provavelmente criará alguns novos, melhores ainda do que imaginamos. Somos o Conselho Arcturiano, e gostamos de nos conectar com você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 Sejam todos bem-vindos, onde nosso trabalho é de amor. Gratidão a todos. Se você quiser aproveitar ao máximo, eleve o seu objetivo e não subestime o seu próprio poder. Respire fundo, conecte com o seu coração, medite. E seguimos em frente, com paz e muito amor no coração. Gratidão por assistir a esse vídeo, compartilhado com muito amor por Michelle Vernier.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 Desejamos muito amor, muita paz e muita luz para todos vocês e para nossa amada Gaia. Bênçãos para a sua vida e de seus amados.